É, o que nos pareceu de comum um acordo, e é uma questão que nós estamos analisando, é que o ministro, Moro, o, perdão, o juiz Sérgio Moro, é, teria, a nosso juízo, é, decidido uma divulgação de sigilo que efetivamente não está amparada pela lei. Por que que digo isso? É sem sombra de dúvida, é, eu vi até as notas do magistrado, não era a presidente Dilma que estava submetida a uma interceptação telefônica. Era o ex-presidente Lula. É fato. É fato que a, presidente Lula, que a presidente Dilma, ao ligar a presidente Lula, caiu numa, numa situação de intercorrência, como se costuma chamar, de uma interceptação telefônica. Não há dúvida nenhuma em relação a isso. Porém, quando a presidenta da República fala nessa ligação telefônica, é, nos parece absolutamente claro que isto deveria estar submetido a sigilo, podendo apenas ser quebrado por decisão do Supremo Tribunal Federal. Por duas razões objetivas. A Presidente da República, ela tem foro privilegiado. E, além disso, pela nossa legislação, a questão do sigilo telefônico de um chefe de Estado e chefe de governo é questão de segurança nacional, pela nossa legislação. Então, quando o juiz Moro diz que nenhuma autoridade está ou pode não ter o seu sigilo telefônico de público revelado, ele não erra. É fato. Só que a questão é quem pode decidir sobre isso. Quem pode decidir a nosso ver é o Supremo Tribunal Federal.